Deixa eu já até coisar o coiso aqui, hein, ó. Tinha até preparado, pá, ué. Não tava diferente? Ah, porque agora a luz mudou, né? Agora a luz mudou e o negócio ficou... O que que fazer? Ó. Agora sim. Agora sim. Vamos de saturnária, rapaziada. Depois vamos pro More. Logo depois. Deixa eu pegar uma água. Tá rosa? Tô ciente, tô ciente que eu tô rosa. Pode deixar xiao Fritz. Agora que você mandou, vai jogar o More, seu filho da puta, no meu chat. Você despertou uma vontade, mano, irrecusável de jogar o More em mim. Não tem nada que eu tô com mais vontade agora do que jogar o um Mori, graças à sua mensagem. Imperdível, mano, não consigo me conter, ó, minha mão tremendo. Eu preciso abrir o um Mori. Eu preciso abrir o um Mori. Eu não consigo me segurar.